Os hobbits frequentavam escolas. Bom, pelo menos é isso que dá a entender na seguinte passagem. Isso eu não sei, respondeu Sam, mas será que isto serve? Não é o que eu chamo de poesia de verdade, se me entende, só uma coisinha tola. Mas estas velhas imagens aqui me fizeram lembrar. De pé, com as mãos atrás das costas, como se estivesse na escola, começou a cantar uma antiga melodia ou seja, a posição de Sam ao cantar, seria aquela mesma que ele utilizaria na escola para entoar ou falar algo em público. Algumas pessoas acreditam que isso seria um anacronismo. Ou seja, seria o narrador do livro utilizando um exemplo contemporâneo dos nossos tempos para falar de um outro tempo passado. Isso até faria sentido se estivéssemos falando do narrador de O Hobbit ou até do começo de O Senhor dos Anéis. Afinal de contas, o começo de O Senhor dos Anéis seguiu a mesma linha de O Hobbit pois era uma continuação direta. Mas depois, Tolkien foi alterando o estilo e os capítulos foram ficando cada vez mais sérios e sombrios. Essa passagem da escola, portanto, não me parece ser coisa do narrador. Talvez nem todos os Hobbits tivessem acesso a escolas institucionalizadas. Os mais abastados, com certeza, eles eram letrados e tinham coleções de livros. É bem provável que esses, além de aprender no âmbito familiar, frequentassem algum tipo de escola. O Sam, apesar de não ter muitas condições financeiras, foi ensinado nas letras por Bilbo. Mas meu rapaz Sam deve saber mais sobre isso. Ele entra e sai de bolsão. Doido por histórias de antigamente ele é, e ouve todos os relatos do Sr. Bilbo. O senhor Bilbo ensinou as letras a ele. Não tem mal nisso, vejam bem, e espero que nenhum mal venha daí.